O, olê, é, não é de fornecedor, tá? Rapidinho. O, o Caso comentou aqui... É, é, comentou não, né? Está escrito aqui, é, no nome dele, na Americanas aqui, como de Mercado. Não sei se ele vende coisa de supermercado, tá? Mas se vender, tem Americanas Mercado. Tá? Seria uma boa opção para ele poder seguir o caminho, tá? Não sei se é isso aqui. O nome, como tá Mercado ali, né? Pode abranger muita coisa. Mas se for produto de supermercado, Americanas Mercado pode ser um bom caminho para ele. E tem dois preenchimentos aqui também, que citam, por exemplo, uma dificuldade de emitir NF e gestão de estoque, né? Ale? esse é um ponto que, principalmente, quem tá no começo ali tem uma grande dificuldade. E eu só queria comentar que hoje tem, né? Ale, RPs bem tranquilos, bem fáceis de mexer, que podem ajudar vocês aí a conseguir alavancar o negócio de vocês na otimização, na automatização. Não sei como a Michelle, por exemplo, como que ela fatura os pedidos, é, se ela tem um faturador, se ela faz na mão ali. Mas eu vi aqui que o pessoal preencheu, dois preencheram essa dificuldade, tá? Então, tem um RP, como por exemplo, a gente sempre conseguiu indicar bastante aqui o Bling, né? Que é um RP que é parceiro nosso, onde você consegue fazer gestão de estoque e emitir as notas automaticamente, tá? Então, para quem aqui colocou essas dúvidas, e geriu o estoque, tá? É muito importante, gente, para poder... Por exemplo, Americanas, olha o Excel Linux, se você não tem um software desse... Se você tem problema no estoque, vão ter produtos online que você não tem estoque para vender. Se vender, vai ter que cancelar. Se cancelar, pode impactar o seu, uhum. seu index. Tá? Então, tudo isso né, é uma cadeia. É um ciclo, né? gente tem que escalar muito, gente tem que vender demais, mas ter operação redondinha, tá? Então, para quem colocou essas dúvidas aqui, é importantíssimo ter um RP. É muito barato. O Bling ali é a partir de 50 reais por mês. Você já consegue gerir ali o seu marketplace. Tem integração com americanas. Funciona super bem, tá? E o cliente já cai lá, os dados do cliente é só emitir a nota fiscal, tá? E ele dá o retorno do estoque para a americana. Se você vendeu 10 peças, ele dá o retorno. Ó, vendeu 10 peças, muda agora de 10, de 10 para 0 de estoque. Eu tinha 30, vendeu 5, muda para 25. Tá? É muito importante você terem esta gestão da operação, tá? Olha só, queria colocar esse parênteses, o pessoal colocou aqui só para dar um overview, que dá para gerar isso, né? dá para gerir de uma forma muito simples e barata hoje. É né? porque mesmo que a gente possa fazer manual no portal, na minha visão, é um erro grande. Né? Igual a Mi citou aqui, assim como a Lu tem a loja física, a gente não tem um único local de venda. Então, se eu não tenho um único local de venda, em algum momento eu vou chocar isso. Tipo, a mim quando vai sair para uma feira, se você pegar todos os produtos dessa prateleira para levar, você tem que dar baixa. Nem que você vá dar entrada de novo. Porque se na hora Sim. que você chegar da feira, você vendeu aquele da Art Vader e você não tem mais. É. Você vai falar, putz, acabou o estoque. Não, não te cortando mais dentro desse assunto. Eu, no caso, é, vamos supor, eu, vou, eu tenho uma feira agora em setembro, eu estou produzindo para a feira, mas o meu estoque da Americanas, eu não mexo. tá lá. Ele fica paradinho, tá. eu não mexo. Legal. E isso é importante, entendeu? Entendeu? E na loja física, a gente vê as pessoas errarem uhum. muito com isso. Porque é, as pessoas preferem o dinheiro na mão, né? Então, uhum. às vezes, vendeu na Americanas, vendeu na loja física. O cliente entra e fala assim, quero comprar aquilo. Aí ele fala, hum, 50 reais em nota agora ou receber daqui 15 dias lá? Não, toma. Puh. Só que aí ele perde é. o seller index aqui. Exato. E aí ele perdeu o seller index, ele mergulha a ladeira abaixo. Uhum. Então, isso é importante, tá? Dentro das regras de precificação da, da Americanas. A tá? Americanas <risos> também tem uma, um precificador que pode ajudar vocês. Eu vou disponibilizar também uma planilha nossa com uma aula, então vocês podem usar os dois. Eu acho que precificação é muito particular. Às vezes você vai olhar o material da Americanas e vai falar meu, me achei aqui, tá da hora, entendi tudo. E às vezes você vai falar, putz, a planilha ficou mais simples aqui, também entendi, pode usar os dois. Mas Americanas tem faixas e tem precificação. Tudo que envolve frete grátis, eu tenho que entender os meus itens que estão no, no, no limite para entender se compensa eu ter esse produto no frete grátis ou se compensa eu não ter esse produto no frete grátis. Porque às vezes eu tenho um produto R$ 75,00. Compensa eu jogar ele para o frete grátis e testar ele um pouquinho, às vezes, a R$ 85,00, a R$ 90,00, dependendo do caso. Porque o frete grátis pode deixar o meu produto muito atraente Uhum. para o cliente da ponta. né? Então, a Americanas tem desde o subsídio ao frete grátis. Então, entender dentro dos produtos que vocês têm, em qual faixa ele está encaixado, é uhum. muito importante. Porque, às vezes, é questão de tirar um real da tua margem. Só que, sei lá, você tá pondo um frete grátis que tá ficando alto para aquele produto, porque ele é um produto uhum. mais pesado, um produto mais volumoso. Então, às vezes, você tirando um real da tua margem, que vai representar... Ali no caso, tipo assim, 1% da tua margem, um pouquinho, um pouquinho mais, 1.30, 1.40% da tua margem, só que você não teve que embutir o frete grátis e continuou sendo competitivo. Mas o inverso também acontece. Tem muito produto que a gente fala, cara, testa esse produto colocando frete grátis, porque você vai ter frete grátis para centenas de milhares de pessoas acesso a Americanas tem mais de 100 milhões de acesso mês né então tem mais de 60 milhões de pessoas únicas que entram no site então eu passo a entregar esse frete eu não sei se é o Cássio que falou ele tá no Nordeste né a Americanas te valoriza nesse aspecto tá Cássio porque como ela trabalha muito bem geolocalizada você vai ser mais atraente para o seu cliente do Nordeste Tá bom? Então segue as questões da, da, de cauda longa, segue todas as questões que a gente falou para se posicionar. Logicamente, vende mais quem está no Sudeste? Lógico que vende mais quem está no Sudeste, porque aqui tem um mercado maior, um mercado mais aquecido, mas também tem mais concorrência. A gente tem algumas opções, né? A gente tem, se for interessante para a Americana sua linha de produto, tem Fufilmit no Recife, quando a gente fala, né? Quando a, quando a gente fala do Nordeste. Mas, vir para São Paulo é uma opção para quem está fora de São Paulo aí? Lógico que é uma opção, mas é uma opção que custa. Então, ah, vou pegar um fulfillment privado em São Paulo. Existem vários. MindLog, Log, tem várias empresas que fazem operação de fulfillment privado. Só que eu tenho que ter o transporte, tirar daqui, jogar para cá. Não dá para eu trabalhar sem sistema, eu tenho que arrumar tudo no sistema. Então, o que a gente sempre diz, tá? É, começa busca uma mínima validação do faturamento do teu negócio e aí depois você começa a, a investir mais, porque às vezes a gente quer pular a etapa. Para eu vender um milhão de reais, eu tenho que vender 500 mil antes, 400, 300, 200, 100, 50, 30, 10, 1. Então quando a gente fala de validação, é você buscar o próximo número, que às vezes é, Ale, com 10 mil reais esse meu negócio está validado, eu já ficaria feliz aqui com 10 mil reais por mês, porque já daria para eu reinvestir nesse negócio, pararia de colocar dinheiro do bolso. Por exemplo, legal, então busque os 10 mil reais como se não houvesse outra meta. Chegou nos 10 mil reais, agora é minha próxima meta, agora minha próxima é 30. Não pode ser também, como está no formulário, uma meta de 24 mil reais para 150 mil reais daqui a três meses. Pode ser que a gente consiga fazer? Pode. Mas não é fácil e nem saudável, dependendo do caso. Porque, dependendo do caso, você pode, você pode quebrar. Para você vender 24 mil reais, você tem que comprar 16, 15, 14, mais ou menos, ali dentro. Para você vender 150 mil reais, você tem que comprar 100 mil reais, 80 mil reais de venda, de, de, de compra de produto, de estoque. Então, espera aí, qual fornecedor que eu vou escalar, com qual que eu vou fazer, porque o dinheiro mais barato hoje é o do nosso fornecedor.